Boas, fala e fala do próprio Panais de Crise. E desta vez, pessoal, é um vizinho aqui da Prada. E o que é que viemos aqui fazer hoje? estou aqui com ela, olha em bolso. Alô. E bem, pessoal, nós viemos fazer aqui a consequência que eu fiz com a Márcia, quem não viu vai ter aí o link na descrição, é o primeiro link pessoal para vocês verem e eu perdi, obviamente, eu perdi e portanto tive aqui a minha consequência que foi dita por aí por um inscrito deve estar agora a passar aí uh, a mensagem dele e ele disse para eu ir à água da praia mandar-me com roupa vocês estão a ver que eu estou de preto, yeah, porque eu estou a gravar depois de me ter mandado que eu já mandei, eu fui de camisola branca e depois o Miguel também se mandou, mas não ele foi sem roupa ele mandou-se porque não. Mas bom pessoal, vamos lá então ver agora como é que foi eu mandar-me para a água e já volto. Até já. e bem pessoal foi tudo por hoje espero que tenham gostado do vídeo. Queria agradecer a Miguel por ter gravado Miguel mas nem dum mas pessoal foi dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum vocês são uns gays, não, estou a brincar, estou a brincar. Sexta-feira vai sair um vídeo aí webacano com o Miguel. E depois, pessoal, eu quero que vocês passem por lá e deixem o vosso like que o vídeo está altamente. E olha, foi mesmo lixado tudo o Muito obrigado, espero que tenham gostado. Seca bem, e fui!